E aí pessoal, beleza? Aqui é o Sr. Artichesser. Todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Seguinte, rapaziada, hoje eu tô aqui pra trazer um videozinho pra vocês. Aqui no Derek Tem Segunda evolução, né, mano? Eu não vou mostrar algumas coisas que eu evoluí aí, né? Aí pra vocês A continha já tá com 2 milhões. No último videozinho eu tava com 1 milhão e 300. Consegui pegar 2 milhões aqui. Opei as práticas, né, mano? As práticas espiritual também. As cartas. Deu uma upada por 10. E o totem, né? Eu quero upar o totem. Deixar ele full pelo menos nesse vídeo aqui. E beleza, o tempo também tem de upar. Tranquilo. Eu tô com 5 milhões de cupom né, galera? Que eu tive de gastar os cupons pra fazer uma sociedade aqui Deixar a sociedade full Mas eu achei legal porque a sociedade que veio aqui em Porto Se vocês quiserem entrar, eu vou mostrar aqui pra vocês Ela tá toda full, mano Aí entra aí, ó, é moleque de Tank, beleza? E não se esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, beleza? Porque é muito importante, mano Tô fazendo um videozinho pra vocês, tô vendo que vocês estão gostando Então, isso é só uma motivação pra gente fazer cada vez mais vídeo Aí pra vocês verem, a sociedade é essa daqui, beleza, galera, se vocês quiserem entrar, mano, tá full. Deixa eu ver se tem alguém pra recrutar. Tem esses caras aqui, beleza? Ele lá cruzei mais tranquilo. Sociedade full, tá com o um negocinho do um aqui, aí pra vocês verem. Tá certinho, galera. Quem quiser entrar, moleque, o tem. O aviso tá aqui, ó. Também tem um negócio de recompensa. A gente vai fazer as coisas aqui na sociedade, beleza? Eu tava ocupando minha continha aqui agora. Vamos lá, vou começar aqui a evolução. Beleza? Deixa eu ver eu vou começar o o totem, eu vou colocar uma musiquinha de fundo aí, beleza, galera? Just fired You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. I can't focus. I. Can't Aí beleza, galera. Consegui colocar aqui tudo full 50. Agora eu só tendo de país esse negócio de nível. Depois eu tenho que ver onde que compro as coisas. Onde que consegue isso aqui ó? Totem de pedra de rua. Tem que saber onde que consegue isso. Se vocês saberem, me fala aí nos comentários. Beleza, mano. Eu tava aí nos comentários respondendo todos. Beleza, consegui pegar 3 milhões. Level 39, 3 milhões aos os atributos. Já tá 4K, quase 5K de atributo. Já tem mais coisa aqui pra upar. Entendi upar as pelas aqui também, galera. Acho que eu vou upar essas pelas aqui também. Tudo em vídeo já pra pegar aquele FC bom pra caralho, mano. Então espera aí. e beleza agora eu vou colocar aqui tudo aqui mano ó in s já vai conseguir colocar dano 17 depois eu vou para a montaria que montaria também dá muito fc Aí, beleza vamos pra lá armadura também pode ir tudo a gente pegar já dano 17 aqui nesse negócio boa isso aqui tá 16, vou colocar aqui. Deixar tudo que ver é full 21 de dano, né, mano? Aí vai ser bom. Hum, beleza, dá um yes porque às vezes fica dando uma travadinha, mano. Ah, beleza, né, galera. Não deu pra mim colocar aqui os negócios lá que eu queria. Mas, mano, aí, ó. Tenho que colocar com posição ainda full 50 aqui. Fazer isso aqui também. Fazer muita coisa aqui, galera. Vou mostrar aqui pra vocês. a gente comprar uns 150 aí. Já dá pra gente fazer alguma coisa. Não vou comprar 99? Tá, ah, beleza. Estranho. Faia muito, mano. Eu vou comprar muita porque faia muito mesmo. É, comprar esse negócio de porcentagem 25% de chance aí beleza agora eu vou vir aqui em fusão fazer fusão aqui mano se eu estiver falando meio assim é porque que eu, tá madrugada né galera daí tô gravando esse vídeo aqui eu fico assim falando baixo beleza mas tranquilo Mano, quem curtir Esqueci de falar, deixa o like E também o link do The do Dual que tá aí na descrição Beleza, quem quiser vir jogar Só vir Ah, beleza Agora eu vou lá colocar as composição vou Colocar a composição Por 50 na, na armadura Aqui não, já tá Aqui ainda não Um chapéu hum, Aqui já tá Beleza Sucesso Agora vou ver essa. É, Sucesso também Óculos Agora aqui Beleza, dessa azul Essa aqui é, acho Que é Verde, mano Essa daqui é essa? deu sucesso. Vou acelerar o vídeo aí, galera. Porque não dá pra mim ficar falando muito alto aqui. Beleza né galera? Coloquei essa posição Full 50 aqui, ó. Já pegou mais atributo. Muito bom. Vamos aqui nas É, totem. Vou dar aqui ver, a upada aqui nas cartas. Vamos upar aqui pra ver se consegue pegar mais um FC lá, né, mano? Daí já comprar umas pilotas umas de montaria. Que é mais de boa. Beleza. Ó, deu pra pegar uns atributos a mais e tô quase pegando 3 milhões. É, 3 milhões e meio de FC, Deixa eu ver o que é isso. Ah tá, são coisas aqui para upar, beleza? Hum, o que eu ia fazer? Eu ia lá no sh no shopping para comprar pilhas para montaria, que é para dar uma upadinha na montaria, né, mano? Nem vai dar para upar muito assim, ou vai, sei lá? Quero pelo menos passar aquela ELA para o outro nível Ah, vou tentar passar aqui para o outro nível Depois eu vou PVP mano, porque no PVP eu tô custando morrer Eu vou em um PVP aqui nesse, nesse videozinho para mostrar para vocês galera Tô custando falecer mano, na moral Sim, Beleza e passou para o outro nível Tá de boa, pegou R$3.600.000, mano Beleza Agora veio o PVP aqui pra mostrar pra vocês Como que a conta tá, galera Deixa eu ver o pet se tá aqui com fome Ah, por isso que eu tava vendo, né Que eu tava com pouco FC Hum, aí ó, quase quais 4 milhões Aí ó, pra você ver, level 39 Moral, ainda falta upar as coisas Ou tem que fazer instância, né, moral que instância aqui, galera, dá muito negócio, mano Muitas coisas, eu falo assim Carta, muitas coisas mesmo tem que pegar ainda roupa, a arma. Vamos tirar um PVP aqui. Esperar pegar alguém, né, mano. Aí já encontrou um cara aqui. tal de Iron Man. Eu só vou ir com ele mesmo, galera. Pra mostrar como que a conta tá. acho que eu vou matar ele bem fácil. Acho que já era. Aí, ó. Pra vocês verem. Aí dá pra mim ganhar que ver. Olha lá. O cara. Holy que dá para ganhar muito cupom mano olha para vocês ver quantos cupom que eu ganhei galera 46 mil mano de cupom só quando eu matei esse cara uma baú de figura galera vem cá olha lá você vê ó abriu figura. deixa eu ver se tem para ativar aqui Azul, arma porque as minhas eu ativei tudo né mas olha lá, pra você ver é bom isso aqui mano deixa eu dar uma olhada foi acho que ter... acho que foi terno feio hum. de rosto Óculos Externo É, foi externinho aqui, ó Que eu consegui Você vai indo muito PVP aqui, você consegue, mano um Baú de figura Aí você vai abrindo, eu consegui alguns assim também Minha continha tá forte, galera Na moral Vou ficar com esse vídeo por aqui, espero que Quem, quem tenha assistido até esse momento tenha gostado do vídeo me dê dica aí pra mim tá upando, né, mano? A montaria, tá upando as coisas aqui. E onde que eu posso conseguir Ima... é, essas imagens aqui, galera? Beleza? Vocês me falam aí. Ó, continha tá quase 4 milhões. Só que pegar 4 milhões eu vou postar aí na comunidade, beleza, mano? Então, muito obrigado. Um abraço do senhor Tietchan. O link do Walker tá aí na... na descrição. Segue lá no Facebook, no Instagram e também... Mano, não se esquece de comentar e deixar o like. Tamo junto, um abração, tchau, tchau e falou.